Fala nação, hoje a gente vai fazer um vídeo aqui no canal falando sobre o empate vergonhoso do Flamengo, é isso mesmo O empate vergonhoso do Flamengo para cima do Goiás O que acontece? O Flamengo empatou pro Goiás porque quis Porque primeiro tempo muito ruim, né? Imagino que te cabe a tá? porque a Itágio foi muito boa E é isso então, mas antes, depois de debate sobre esse assunto, lá no final. Mas antes, quero que você se inscreve no canal. Deixe o like. Ative a notificação para você não perder nada. Compartilha pra galera. Muito importante, tá bom? Compartilha pra galera, tá bom? Ajude nosso canal. Faça o nosso canal crescer, tá bom? Então, vamos pro vídeo. Mas é uma bela vantagem. E não é o Vélez, é o São Paulo. Mas ainda assim, né... Ah, o Palmeiras venceu. Se quisesse, se quisesse mesmo olhar para o Campeonato Brasileiro, ó, não podemos hoje desperdiçar ponto de jeito nenhum. Talvez a configuração, a armação do time tinha sido um pouquinho diferente, né, Rafa? Pode Vamos ser. Ver. Boa noite, Paulo. Boa noite, companheiros, fãs esportes também. Paulo, o Flamengo está vivendo uma situação esse ano muito semelhante à que viveu no ano passado, quando o Atlético Mineiro dispara... E a gente sempre falava o seguinte, olha, essa rodada o líder pode deixar pontos, o Flamengo que está atrás pode encurtar a diferença. Ele não encurtava. Primeiro porque o líder não dava brecha. E segundo, quando o líder deu alguma brecha nesses últimos jogos, o Flamengo não aproveitou. É, e me parece que as opções do Dorival hoje não deram a resposta que ele esperava. Né? A gente já falou aqui do grupo do Flamengo, que é um elenco muito forte, um elenco muito qualificado. Mas que para alguns jogos do brasileiro, esse grupo não tem jogado, não consegue é, apresentar o que se espera. Uhum. Né? Hoje a opção foi de ter o Vitor Hugo como um camisa 10 em alguns momentos. O Everton Ribeiro começou de um lado, o Vidal do outro, o Thiago Maia mais recuado. É, o formato do time é igual ao time que a gente tem visto em Copas, uhum. Né? Uhum. sem os mesmos uhum. jogadores. Uhum. Sem o Gabriel, sem o Pedro, enfim, Felipe Luiz e por aí vai. Agora, esse time em Goiânia no primeiro tempo hoje, praticamente não jogou. Se viu muito bem marcado pelo Goiás Até correr alguns riscos no um primeiro tempo De sair atrás na primeira etapa Aí eu tô com o Pedro Quando sai atrás no final do jogo Ali faltando 10, 12 minutos Consegue empatar a partir de um escanteio Mas em nenhum momento demonstrou assim Uma reação de que você olhava e falava o seguinte Não, agora o Flamengo em 8, 10, 12 minutos Pode virar o jogo Isso não apareceu na Serrinha né? Em pouquíssimos momentos nós vimos o Flamengo Muitas vezes com a bola Mas muito a bola na intermediária Então o líder não deu brecha quando o líder deu alguma brecha e largou pontos pelo caminho, ninguém aproveitou. Então a discussão nesse momento me parece que é muito mais voltada ao segundo lugar do que a liderança. Uhum. O campeonato depende do Palmeiras, não depende mais do Flamengo, não depende mais do Inter, não depende mais do Fluminense, do Corinthians, do Atlético Paranaense, depende do líder. Se o líder por acaso tropeçar, perder dois, três jogos, é um campeonato. Uhum. Como não está dando brecha para isso, ele está se encaminhando bem para ganhar a competição. Tudo bem, já. Tudo bom, Paulo? Boa noite para você, boa noite para os companheiros. Pois é, a questão é a seguinte, a gente está, é, e acho que todos nós, se eu posso falar em nome de todos, a gente vem há muito tempo dizendo que o grande perseguidor do Palmeiras é o Flamengo, uhum. né? Do time que pode tirar o título do Palmeiras é o Flamengo. Só que nós estamos, ah, há cinco rodadas, nas últimas cinco rodadas, com quatro vice-líderes diferentes. Então é um Flamengo que não vem conseguindo confirmar nos últimos tempos essa condição do grande perseguidor. Uhum. Se me perguntarem hoje quem é o time que pode tirar o título do Palmeiras, eu vou continuar afirmando. Acho que o Flamengo, apesar do Flamengo estar a nove oito. pontos e o Internacional estar a oito, eu vejo mais possibilidade do Flamengo é, é, tirar esse título do Palmeiras do que do Internacional. É, embora, claro, o Flamengo tenha outras frentes importantíssimas Vale dizer, o Flamengo tem até o final do Campeonato Brasileiro né, Mesmo que ele resolvesse de uma hora para outra Começar a escalar todos os titulares no Brasileiro E acho que não vai fazer isso Porque, repito, questão não é o jogo contra o Goiás Não é o jogo contra o Ceará Se o Dorival não fez isso no jogo contra o Palmeiras é, Que ali eu acho que as coisas poderiam eventualmente ter mudado Mas ele não, ele não fez é, Eu acho que não vai fazer Mas ainda que resolvesse fazer isso a gente está falando dessas últimas 12 rodadas, em três delas, certamente, mesmo que o Flamengo resolvesse usar os titulares daqui para frente, em três delas, ele certamente teria que mudar o time. Uhum. Né? Antes da final da Libertadores e antes das duas finais da Copa do Brasil, que também acontecem em outubro. Então, realmente, assim, a, a, a ideia de que o Flamengo é o grande perseguidor, acho que ela permanece... ...por conta do poderio desse elenco... É, ...da potencial, capacidade potencial. que tem... É. ...muito mais do que por aquilo que a gente está vendo dentro de campo... ...e aí também não estou falando só dos resultados não... ...porque eu acho que a gente tem visto né, partidas recentes Isso. do Flamengo... ...algumas até mesmo com vitórias... É. ...em que o Flamengo não está conseguindo jogar aquilo que poderia. É, o jogo contra o Ceará e o jogo de hoje contra o Goiás... ...têm em comum o primeiro tempo muito abaixo... Sim. E, e, ...e abaixo não só do que pode-se imaginar... Potencial esperado, abaixo do que os times que o Flamengo mandou a campo nessas duas partidas, já mostraram que são capazes de fazer. Então é, é. Vamos imaginar que o Flamengo tivesse entrado no jogo com o Palmeiras aqui em São Paulo com a força máxima e eventualmente tivesse vencido. Não aconteceu. Se o, depois que o Palmeiras abre a porta no sábado à noite, quando desperdiça pontos, o Flamengo joga domingo pela manhã faz um primeiro tempo muito ruim com o Ceará, não consegue vencer o jogo. São duas oportunidades que eram diretas ali. E se a gente der mais um passo nesse contexto né, que, não, que não se apresentou, que depois de tudo isso, se o Flamengo tivesse aproveitado essas duas oportunidades, o Palmeiras ainda seria eliminado da Libertadores na, semana, na mesma semana do jogo contra o Ceará, ou seja, alguns dias depois, o fim de semana que está terminando agora, poderia ter sido completamente diferente em relação à matemática do título. Mas é aquilo. É, já depois do jogo contra o Ceará, a gente falava que quando um time aplica uma vantagem ao redor dos 10 pontos, tem muita coisa que precisa acontecer e quase todas elas no sentido oposto dos objetivos desse time que está na liderança para que ele perca de fato hum. essa gordura esse, é, que é conquistada, que é, né, que é, que é é, conseguida com mérito e acho que a resposta mais importante em relação à caminhada para o título nesse fim de semana quem tinha que dar era o Palmeiras depois daquilo que o Abel falou na entrevista triste, sombria é, reclamando de arbitragem e fazendo um comentário que tem a ver com a arbitragem, mas não importa se as pessoas concordam ou não concordam não é essa a discussão agora, que a arbitragem de fato contribuiu para que o Palmeiras fosse eliminado da Libertadores o que importa nesse contexto, nesse caso, é que o Palmeiras acredita que sim Os jogadores acreditam que sim E a declaração do Abel foi perguntada especificamente sobre isso Você acha que essa eliminação vai ter algum, algum impacto no Campeonato Brasileiro? Ele disse, da forma como o vestiário está indignado, da maneira como nós saímos, eu creio que não Porque seria mais fácil, aos olhos dele como treinador, converter essa indignação em seriedade, foco, concentração nos jogos do Campeonato Brasileiro e no primeiro jogo depois dessa eliminação, o Palmeiras fez o seu papel. Então assim, talvez as pessoas achem mesmo que as reclamações é, que, que vieram do Palmeiras depois da eliminação para o Atlético Paranaense são reclamações corretas. Ou não, o fato é que o time se sente indignado por ter sido eliminado pelo apito. E aí converte esse, essa sensação em força em mais foco para ganhar o Campeonato Brasileiro. O Palmeiras não será campeão da Libertadores de novo, não ganhará a Copa do Brasil esse ano, mas deve vencer o Campeonato Brasileiro. Tem gente que acha que é o título menos importante dos três, e tem mesmo, no futebol, infelizmente. De qualquer maneira, na verdade, isso importa menos agora também, uhum. porque esse é o título que o Palmeiras não tem até agora, nessa era de conquistas, nessa era Abel Ferreira, digamos assim. Então, se esse painel for fechado, o título brasileiro é um título que ganha em importância, é, mesmo que as pessoas insistam em tirar essa importância desse troféu. O, o time reserva do Flamengo parecia bastar, uhum. né, em alguns momentos, Sim. né, e, e foi digno de elogios aqui por vitórias alcançadas em sequência. E a gente, né, conversava, pô, é, nosso Flamengo está montando, né, ele está montando de acordo com o seu elenco times muito fortes para diferentes competições, uhum. principalmente utilizando esses reservas no Campeonato Brasileiro. É, não está bastando mais, né? É. E, e acho que até por conta de atuações abaixo, de caras... É, o torcedor esperava muito, por exemplo... Muito bons, né? Do Sim, Marinho, do Cebolinha, Cebolinha, nem é. se fala. O Vidal tem feito bons jogos, razoáveis é, jogos, hoje, mas hoje nada tem uma demais. tem interessante de dinâmica, né? De Marinho e Cebolinha em comparação a Pedro e Gabriel. Mas eu acho que, eu acho que os jogos anteriores também têm questões de dinâmicas. É. Porque essa pergunta do Paulo de queda... Queda ou não, ela vai muito da nossa avaliação e da impressão da torcida. Ela é subjetiva. Agora, tem uma coisa que ela não se discute. Ela é exata. As peças não são as mesmas. Aquele time alternativo que funcionou, ele teve algo que poucos times no Campeonato Brasileiro tem: Repetição. Você sabia qual era o time alternativo. Você já sabia qual era o desenho. Você já sabia onde o Lázaro entrava. Você já sabia onde o Marinho entrava, onde Sim. o Vidal caía. Você perde o Lázaro. Você não tem um atacante. Na semana passada, ele perde situações de linha de defesa. Na semana passada contra o Ceará, o André falava no primeiro tempo ruim semana passada, primeiro tempo ruim hoje. Na semana passada, problemas na marcação, você muda toda a sua linha defensiva, você corre para trás contra um time que tem muita velocidade que é o Ceará, você sofre. Hoje, problema de criação, um time muito bem postado lá atrás, você precisa criar e você não consegue. As dinâmicas também eram diferentes, porque hoje você tem um, uma aposta num Victor Hugo que você não consegue entender se ele é um 9, se ele é um falso 9, se ele está no desenho do losão como um articulador, sabe com Marinho e Cebolinha aí começa tudo a não funcionar tá aí galera esse foi o vídeo do canal né e eu digo mais uma vez o Flamengo perdeu a grande chance a grande chance de encostar ali do Palmeiras porque é tipo assim se Flamengo ganhando hoje o Flamengo ganha 47 pontos e a é sonhando com o título né e se ganhasse na outra rodada o mesmo tropeço do Palmeiras, que vai enfrentar o Santos na outra rodada, ele ia a 51. É isso mesmo, ia 51. 51? 48? Não, não. 50. Ia 50 pontos. Ia ficar, sabe quanto? 4 pontos do Palmeiras. 4 pontos. Cara. O Dorival tem que falar assim, não quero mais Brasileirão, acabou Brasileirão, gente, acabou, vou, vou dizer logo aqui, mas desde estamos na 27ª rodada, que já acabou a 26 sexta, né, claro, estamos na 27 mas não dá mais, o Palmeiras só pega, só pega a paba, vai pegar, pegar o Tababa aí, o Santos, que não tá bem no, no campeonato brasileiro, entendeu? Vai pegar um tabapa. Não sei se sei lá se vai ganhar, se vai perder. Mas gente, é isso que eu falo. É, é, é, eu acho que o Dorival não quer não quer esse título. É falar, pô, é falar. Eu acho que esse cara tem muito medo de falar. Que que não quer mais ganhar título. Não dá mais, não dá. 44, 45 pontos a 54, é muito longe, muito longe. Ainda tem que torcer para o Internacional perder na outra rodada. Então, é isso que eu digo. O Flamengo empatou para Palmeiras, empatou para Ceará, fez para empatar para Ceará. Empatou também para... e agora empatou para o Goiás. Não dá pra acreditar um negócio desse, né? Pega logo e dá logo o título pro Palmeiras logo, dá? Palmeiras agradece? Agradece. Mas não dá mais. Dá mais. Já dá pro Palmeiras. Já estamos na 27ª, falta 11 rodadas pra acabar o campeonato. Dá? Então é isso. Já que você se inscreve no canal, deixa o like, ativa a notificação pra você não perder nada, compartilhar pra galera, é muito importante, tá bom? Se você deixar o like e se inscrever no canal, o YouTube vai entender que você está ajudando o canal, tá bom? Então ajuda o no nosso canal, tá bom? Valeu, fui!